Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês um detalhe interessante É muito comum a gente ver aí no YouTube é, Vídeos falando sobre o Prisma é, Detalhando sobre um detalhe aqui do painel Ali do contador, onde está marcando a hora, é comum Marcar a hora e marca também Eu vou resetar aqui, ó Marca também a quilometragem é, Aquela quilometragem parcial e toda vez que a gente liga o carro, o pessoal fala Ah, por que a Chevrolet não resolve esse problema? E as pessoas reclamam muito que toda vez que liga o carro Ou na maioria das vezes, dá um reset ali E eu vou mostrar para vocês que eu resolvi esse problema tá? Eu também tinha esse problema quando eu comprei esse carro Mas tinha muito Eu fiquei uns 6 meses, 7 meses com esse problema Eu vou desligar o carro Desliguei o carro Agora eu vou ligar e vocês vão ver que não acontece isso pra... Quantas vezes eu... Ah, o alarme disparou Então veja bem Toda vez que eu ligava o carro Na maioria das vezes ele resetava ali Tá? Então nós vamos ver aqui, ó Eu vou ligar ele, aquele ficava aquele ispe ali, tá vendo? O pessoal falava, ah, não resolve esse problema Todos os prismas tem esse problema e então, tal Prisma, Celta Eu vou ligar aqui vocês vão ver ó, o carro ligou Tá lá, normal eu posso desligar e ligar aqui quantas vezes eu quiser, não vai ter mais problema nenhum, tá? Ali tá a hora, é aquele de cima lá, o primeiro, onde tá marcando a hora, que ele reseta. Aí você vai me perguntar, tá, e o que que você fez para resolver isso aí? Eu não fiz nada, pessoal, eu simplesmente comprei uma, uma bateria boa, de boa qualidade, de marca, né? Eu acredito que qualquer bateria nova vai resolver o seu problema, tá? Eu acredito que esses carros da Chevrolet ela exige muito da bateria. A bateria pode estar com 12V, 13V, mas ela precisa estar com a amperagem adequada para poder virar o carro, virar o módulo, virar tudo, né? É, ligar o módulo e tal. E eu acredito que quando eu comprei esse carro, ele veio com uma bateria Moura, mas uma bateria velha já, usada, o carro virava. Mas eu observava que em algumas circunstâncias, principalmente à noite, quando eu saía, ligava muito... Alguns componentes eletrônicos O carro costumava virar um pouquinho pesado achava até que era arranque Verifiquei a bateria, a bateria estava boa, oh, 13 volts Mas um dia, eu até fiz um tutorial e coloquei no canal também Eu fui verificar a amperagem da bateria E aí eu verifiquei que ela estava com a amperagem inadequada para virar o carro Foi aonde eu, inclusive isso é péssimo, né? Para o carro, pode queimar até um módulo tá, na hora de virar foi aí que eu decidi comprar uma bateria nova E eu não gosto de bateria de, de segunda linha Eu gosto só de primeira linha Eu pago um pouquinho mais caro Mas você fica aí 3, 4 anos Às vezes até mais com a bateria Dependendo de como você a usa A qualidade do arranque do, Enfim, tá? Aí resolvi Coloquei uma bateria aqui A bateria você pode me perguntar qual que eu coloquei Eu não gosto de fazer propaganda né? Então eu não vou falar Mas eu posso deixar nos comentários aí eu não ganho nada pra fazer propaganda, então não vou fazer propaganda da bateria, não. Tá bom? Aí resolvi o problema, tá aí, ó. Não, não tem problema nenhum mais, acabou o problema. Se você passa por esse mesmo problema, dá uma olhadinha na sua bateria, quem sabe que vai resolver. Tá ok? Um abração aí, pessoal. Obrigado. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário. Um abraço.